Ou com as medidas de prevenção? Tá bem. De uma forma geral, seguimos as medidas de prevenção, lavarmos as mãos constantemente, mantermos a distância de 2 metros no mínimo, colocar o alto gel. em primeiro lugar felicitar a iniciativa da JMPLA no município de Benguela em diante do contexto atual que o país atravessa em que a moral vai se perdendo em alguma franja da sociedade angolana preocupar-se e criar políticas e mecanismos que visam sanar ou diminuir o máximo possível os fenômenos sociais menos abonatórios para a sociedade angolana, muitos deles importados, pois que não faziam parte da sociedade em tempos dos nossos ancestrais. Camaradas, estaríamos aqui, dentre vários, sublinhar comportamentos negativos e vergonhosos, tais como o nepotismo, a bajulação, a impunidade e a corrupção nos seus vários níveis de atuação, dos quais os jovens comprometidos com a pátria devem se abster. Para terminar com a nossa intervenção, desejar aos membros de direção ora nomeados e que, em instantes, serão empossados maior comprometimento e compromisso com as responsabilidades a serem recaídas e que devem ser os pilotos na implementação das ações a que este projeto se propõe. Com estas palavras, declaro aberta esta sessão de empoçamento da Brigada Juvenil de moralização da sociedade civil, da sociedade no caso... É em Benguela. Marca Indelevel Secretaria do Secretariado Nacional da JMPLA, que, que visa materializar eles. o programa de governação do glorioso MPLA. refiro me concretamente na luta contra a corrupção, o nepotismo, a bajulação, a intriga, a calúnia, a difamação e se quisermos agora o Covid e outros males que enfermam a nossa sociedade. É importante referenciar aqui que esta Brigada será constituída por três subcomissões, nomeadamente Subcomissão de Organização e Mobilização, Subcomissão para os Assuntos Temáticos e Subcomissão de Comunicação e Márcia. Cada uma dessas subcomissões terá um coordenador, um coordenador adjunto e três a quatro membros. E acreditamos que, que as suas indicadas para esse fim possam corresponder às expectativas e os anseios da comunidade bengenense. bem a todos e muito obrigado. Cada primeiro secretário municipal da JNPLA pode espelhar aquilo que são, ou que é o objetivo nosso encontro e sem mais delongas eu convido o camarada Chico. Vamos agora de tudo, de chamar aqueles camaradas que farão parte da brigada moralização da sociedade. Faz parte eh, da brigada da moralização da sociedade. Parada Júlio Chagas. O camarada João Guaio, o camarada Silvio Moazelas, o camarada Márcio Rasgado, o camarada Paulo Neves Lima, o camarada Ulisse Alves, o camarada Antônio Golo, o camarada Joaquim Sando, o camarada... Jorge Manico Saala, o camarada Aurelio Chilembo, o camarada Venácio Goião, nação Angola, Angola chama pelos filhos, todos sem exceção. 45 anos da independência, eu gostaria de desejar a todos os amulandos muita força, muita perseverança, nunca desistirmos, confiarmos sempre num Deus que está acima de tudo e todas as coisas. Nossa Angola, ouvindo o pulsar de corações latejando mais forte, já sentimos o sopro de uma nova esperança no ar. Há tanto que se colher neste belo horizonte, onde semeando de mãos dados, tudo se pode alcançar. Benguela, camarada membros do Secretariado Municipal da JMPLA, lá, em Benguela, presado da sociedade civil caros convidados e convidadas, minhas senhoras e meus senhores. A Brigada de Moralização da Sociedade, Angola, nossa terra, nossa mãe, foi criada à luz da Diretiva 02 do Secretariado Nacional da JMPLA, tendo como objetivo contribuir para o desenvolvimento progressivo do país, através da elevação da educação patriótica da juventude angolana e maior inclusão social. Esta Brigada, a exemplo de outras, já está criada a nível das 18, das 18 províncias de Angola desde dezembro do ano transato e funcionará durante o quinquênio 2019 2024. Este momento estamos a levar a cabo a sua implementação nos 10 municípios de Benguela, com pontapé de saída na sede da província. A mesma deve integrar jovens, músicos, desportistas, figuras públicas, fazedor de artes, sociedade civil que trabalharão arduamente em campanhas de sensibilização, moralização nos bairros, escolas, igrejas, hospitais, universidades, bem como em debates televisivos, radiofônicos e em redes sociais. No âmbito da sua ação patriótica, a Brigada Juvenil de Moralização da sociedade a nível do município de Benguela, ora criada, deve trabalhar na promoção de valores morais e cívicos, ajudar as famílias a recuperar as suas responsabilidades educadoras, incentivar os cidadãos a denunciar as más práticas governativas e despertar o sentido do humanismo e solidariedade. Estudo Produção e progresso. Juntam pela pela cidadania e pelo progresso construamos um futuro melhor. A Angola chama pelos filhos todos sem exceção. Como coordenador do, do, do, da seção de organização e mobilização, qual é o trabalho especificamente que vão prestar, não só a nível da JMPLA, mas também como da sociedade em geral? É, muito boa tarde. É, a ideia vai ser a gente mobilizar a sociedade toda, não só os nossos militantes da J, mas como também a sociedade em geral, de maneiras a preservar e tentar recuperar todo o aquele valor moral e cívico que foi se perdendo durante o tempo, de forma a dar uma nova imagem à nossa cidade. Muito bem. e, e, e... A satisfação é enorme, tendo em conta o objetivo ou a natureza desta brigada ligada à moralização da sociedade, visto que fazemos parte da área de informação e marketing, entendemos nós que será uma valia não é? passarmos a informação em diferentes cadeias uh, digital para que a sociedade acadêmica e não só uh, tenham a informação uh, muito cedo quanto às nossas atividades.